Somos humanos, mas parece que nos transformamos em robôs. Estar bem consigo mesmo é um desafio diário. É um, é um privilégio também, mas é um desafio diário. Fugir do stress, começar a caminhada da descoberta interior, apaziguar a mente ou simplesmente parar. As motivações são várias, mas a tendência é de crescimento. Há cada vez mais pessoas rendidas ao lado zen da vida. A porta para esse lado é, muitas vezes, os retiros espirituais. O meu interior, neste momento, está-me a pedir isto. Precisa disto para se sentir bem. Uh, busco sempre o bem-estar, busco sempre estar feliz. Não me, não me contento ser feliz um dia ou ser feliz numa situação. Para mim, eu, eu tenho que me sentir, sentir sempre, sempre feliz. Procuro o equilíbrio um, essencial, um, tanto físico, emocional, espiritual, energético. Um, acho que é fundamental. Foi o meu despertar. Comecei a sentir-me, comecei a conectar-me. A escolher-me, a priorizar-me. A terapia holística é a alternativa de tratamento de saúde que mais cresce em todo o mundo. Primeiro que tudo, vamos entrar em contato com a nossa respiração. Ruth Caldeira é licenciada em comunicação social, mas aos 20 anos percebeu que a missão era fazer da palavra a arma de cura. Atualmente utiliza a meditação para transmutar as emoções... Cada sessão é um profundo mergulho espiritual. Eu acho que nós estamos numa tendência que é o sucesso, o, a competição, o ser o melhor. E, e, nessa, e no ser o melhor, o ter também, está muito nesse, por trás do, do, do ser o melhor, é o ter, o que é que se conquista. Mas nessa conquista a pessoa esqueceu-se de quem é na sua essência. Em cada retira há vários facilitadores com atividades e dezenas de histórias de vida. Vasco Baião, até há uns anos, era engenheiro informático, um homem bem-sucedido. Desistiu de uma vida de stress, esteve dois anos na China, num templo de meditação. Comecei a todos os dias a tentar perceber o que é que realmente me deixa satisfeito fazer. Acho que fiquei talvez mais tranquilo em relação a... Se calhar não, não ir atrás de coisas, que muitas vezes não é bem aquilo que nós queremos, mas vamos um bocado atrás porque escutamos que temos que arranjar uma casa, um carro, um trabalho estável, ou o que for. Acho que foi um bocado pôr mais os medos de lado. As mudanças são visíveis no plano físico e emocional. É o caso de Vitália e António. Trocaram Lisboa pelo Alentejo. Aos 73 anos, tornaram-se vegetarianos e deixaram a dependência dos fármacos. Eu, quando era pequeno, que estava em crescimento, não tinha, se calhar não comia um bife só aos 25 anos ou 30, comecei a pensar, será algo que me faz falta. Então tive essa, tive essa percepção que não, para não ter medo, e como, como se diz aí, porque desde que vai pescar os alimentos, tudo aquilo que o organismo precisa, as leguminosas, os integrais, os cereais, temos tudo o que a carne tem. A partir de uma determinada altura, eu deixei de precisar realmente dos medicamentos para me controlar. Foi, foi assim. deixou de tomar quantos medicamentos todos os dias? Eram pelo menos quatro. Que eram um para o estômago, era um para a cabeça, era outro para os ossos, era outro, não, sei, não sei para que era, sei que eram uns quatro, quatro mil com, uh, comprimidos por dia. Oh, no, Exemplos de uma necessidade de busca interior cada vez maior, de viver no aqui e agora, valorizar o presente, até porque